Boa tarde, bom dia, boa noite, saúdo meu irmão com a paz e a graça do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Trago hoje mais este pequeno devocional para nós refletirmos nela. Vamos falar hoje sobre condenação. Toda condenação brota do olhar da personalidade do ego, toda, toda condenação nasce eh, da personalidade e o que forma a personalidade no indivíduo, na pessoa, é o ego. A palavra personalidade vem do latim, no original, que significa ou quer dizer persona ou uma máscara é algo que não é real, é algo que não é verdadeiro, é a aparência externa de algo, é um julgamento que nós fazemos de acordo com a aparência e não o verdadeiro eu da pessoa. Quando nós julgamos ou condenamos os outros, ou até mesmo condenamos a nós mesmos, isso é a prova mais evidente e mais segura de que nós ainda vivemos em grande parte das nossas vidas, na personalidade do ego. Vivemos de acordo com a aparência externa eh, do nosso ser, daquilo que os nossos olhos conseguem eh, enxergar, mas na forma externa. Por isso, Deus nos aconselha, nos ensina, nos adverte na sua palavra para não julgarmos de acordo com a aparência. É aqui onde nós cometemos um grande erro, quando nós julgamos de acordo com a aparência. Então, condenar alguém é, é algo que vem da personalidade do ego, ou seja, o ego é uma representação, o ego, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, o ego é uma representação de Satanás dentro da pessoa. Por quê? Porque ela combate a verdade. Ela faz frente à, à verdade. Ela não quer que a pessoa conheça a verdade de quem ela é em Cristo e de quem Cristo é nela. Ela ela, ela, ela, ela, ela, ela cria uma, uma personalidade para a pessoa. E essa personalidade criada pelo ego na pessoa não é, e é de longe, a mais falsa uh, realidade da vida da pessoa ela é uma máscara criada na verdade uh, para a pessoa meus irmãos, espero que este, esta pequena palavra para nós refletirmos sobre a condenação sobre o ego uh, lhe tenha ajudado de alguma forma e lhe tenha abençoado em nome do Senhor Jesus Shalom, até mais logo amanhã Deus abençoe a todos de forma grande e tamanha em nome de Jesus Cristo.